olá gente nesse vídeo eu queria falar informações muito importantes sobre o guia do score em 7 dias você precisa saber o que eu vou te contar aqui tá então fica até o final do vídeo porque no final eu vou te contar aí sobre um golpe tá que eu descobri antes de cair tá então eu queria te ajudar a te dar esse alerta aí para você não acabar perdendo dinheiro informações caíram um golpe aí pela internet tá bom então gente queria falar aqui como foi que eu cheguei no guia do score? É, qual foi o motivo de eu encontrar e eu comprar esse produto? Bom gente, eu passei por, por algumas dificuldades, tá? É, no início e, e o meu nome acabou indo uma vez por Serasa. Então as minhas compras grandes praticamente, é, todas elas, eu fazia com dois, três cartões. Então tinha esse problema é, de ficar correndo atrás de, de parente para tentar é, emprestar cartão. Uh, às vezes pagar uma parte no dinheiro e uma parte no cartão parcelado aí de muitas vezes tá então tudo isso aí acabou me deixando muito chateado então eu queria fazer uma compra grande não tinha tá até que eu pesquisei várias dicas na internet para tentar aumentar o meu score ou é, tentar tirar outro cartão mas com limite alto porque os cartões que eu tirava uh, sem anuidade tudo mais só que era 200 reais 300 reais de limite tá então eu procurei na internet e recebi um anúncio do guia do score em sete dias tá então eu olhei e vi lá que realmente tem muita gente utilizando que é, tem depoimento inclusive o, o site oficial que eu adquiri eu vou estar tá deixando aqui na descrição para você tirar algumas dúvidas eu que lá tem muita informação sobre os bônus tem algumas coisas lá tá? tá aqui na descrição então eu vi que tem tem um prazo aí de garantia de sete dias tá e o e-book é muito barato também então eu resolvi Adquirir para fazer o teste para ver que como é que se funciona realmente, então seguir os passos. Vi que realmente ele é, ele é um e-book, galera. Tem gente que pensa que vai chegar alguma coisa na sua casa, mas não vai chegar nada. É um livro digital, até tá? vai chegar no seu e-mail, é até porque é bem melhor, é mais prático, é mais rápido para chegar e é demorar muito. Se fosse um livro físico, né? Pelo, pelo correio, então você não vai precisar ficar folheando nada, é só olhar lá e ler. Então ele não vai contar história não vai direto ao ponto, muito bem detalhado. Isso que foi o ponto positivo do e-book, que ele explicou as técnicas passo a passo, como é que funciona essa questão de aumento do score. São informações que nenhum banco, nenhuma agência conta para você, mostra. E estamos em novos tempos e essas informações vão sendo aí divulgada, tá? Então eu coloquei em prática, uh, depois de um tempo, aí, sete dias, oito dias, sim, eu fiz, logo no início... Eu já estava procurando cartões para pedir né? cartões, eu já tinha cancelado vários cartões Eu já estava já preparado um cartão que eu achei que eu achava muito bom e, Só que eu não queria pedir porque o meu score estava baixo tá? E aí eu usei as técnicas do guia do score e sim galera O cartão veio com 1200 de, de limite tá? pra, Eu sei que parece pouco, mas para quem só tirava cartão com 200 300 reais de limite Esse já é um limite alto, tá bom? só que o cartão antigo que eu já tinha já tava com o limite aí é um pouquinho mais mais, mais alto só que era baixo ainda ele aumentou o limite tá aumentou aí muito o limite o limite dele tá bom é inclusive eu já fiz um vídeo mostrando aí como funcionou como o meu score aumentou tá aqui no canal tá como eu score aumentou muito uh, como qual foi os, os meus resultados depois tá bom qual o alerta que eu tenho para dar para vocês importante antes de eu comprar o guia do score eu comprei um lá que tava que era um, era um nome parecido com o guia do score só que o que que acontece entraram em contato comigo falando que era do suporte do guia do score e para o pro, pro método pro do método funcionário falavam que ele ia é, excluir essa informação de que o, o meu nome tinha ido para Serasa eu pô, fiquei bacana, fiquei feliz, falei realmente, poxa, bacana né só que o que que aconteceu, essa pessoa que eu não vou falar o nome aqui Uh, se identificou como fazia fazer a parte do, do do guia do score tá e ela falou que queria informações do meu cartão informações do meu cartão e o meu cpf para cadastrar numa plataforma e, e eles iam apagar eu achei muito estranho foi fazendo perguntas perguntas perguntas até que chegou num ponto que ela parou de me responder e eu entrei em contato com o guia do score e eles falaram que não tem nenhum suporte com aquele nome mandei o um sprint da conversa da foto eles falaram que não tem nada a ver e me disseram que era para mim tomar cuidado no site que eu, que eu fosse adquirir o guia do score, tá? Então ele me passou o site oficial, tá? Que é o, o mesmo site aí que, que eu que eu deixei na descrição pra vocês, tá? E me passou essas informações e realmente, ela falou que era um golpe, eu ia cair no prejuízo, tá bom? Então tome cuidado, galera, só compre no site oficial do do produto, tá? Do guia do score. Toma cuidado que tem muita gente falsificando é, produtos por aí, produtos que fazem sucesso o brasileiro vai e falsifica então tome cuidado, tá bom? então esse é o meu recado, deixa o seu like nesse vídeo porque vai me ajudar muito a entregar para mais pessoas para outras pessoas saberem de todas essas informações, tá bom? valeu e até a próxima